Tá. É. Só porque eu pego lá pra você. tá Você quer que eu te mande o Pix? Você que pescou essa lagosta? Uhum. Eu e o pai lá, o coroa lá. Ah, ele? É, nós dois. Vou lá buscar ele tá me esperando lá agora. Que que é a última lagosta da temporada? Essa aí é a última Coca-Cola do deserto. uma Coca-Cola. <risos> Acabou, ó, todo mundo colheu as redes. Nós também trouxemos as nossas. Tem algumas ali em cima já. E agora se preparar Vai, para o ano que, que, vem, um que vem, se Deus, Deus quiser. Tu vendeu esses 2,2 kg por quanto? Tá saindo a 100 reais o quilo da lagosta. É. entendeu? Dá tá 300, 300 e uns quebrados. Tá bom o preço ou tá barato? Não, tá bom, o preço tá bom. Se conseguir manter assim, né? O ruim é quando cai o preço, né? Que a galera fica chorando, não tem turista para comprar no, no, nos restaurantes. Aí a gente é obrigado a baixar um pouco para eles, né? Porque isso fica tudo encalhado. Você aí... vende pro restaurante, não é pra peixaria, não? Não, pro restaurante. Eu acabei de vender aqui pro restaurante deles aqui, né? Era cartão? Mas aí tem aqui o um, um nosso cartão? aqui, que é o Porto dos Pescadores, Nossa. onde a gente fica aqui também, que nós vendemos aqui. Eles já tem um aquário. Só que a deles ali já acabou também. Entendeu? E... Vamos aí. É assim Vamo a vida. Correr. E agora vai pescar o quê? Não, agora a gente vai tirar os peixes que tá lá, que veio nas redes, não, não, não, não, não. preparar para levar para casa. O barco tá ali, se aparecer alguma outra atividade para a gente fazer ainda durante o dia, a gente... Bom, vai acabou a safra da lagosta, agora vocês pescam com o que? Ah, agora a gente vai para pescaria de linha, né? Vai para uma enxova, para uma cavala, o que tiver. Se aparecer a sardinha também, que a gente, nós temos nossa rede de sardinha, a nossa trolha tá lá, onde tá meu irmão lá, assim, levantando a trolha lá na mão, nossa trolha de rede sardinha, entendeu? O que aparecer, caiu na rede é peixe. Me diga uma coisa, o pessoal tava reclamando outro dia, que com os barcos de turismo aí, de passeio, vocês não conseguem mais fazer arrastão, não conseguem mais puxar a sardinha. É porque o turismo, ele cresceu muito em Búzios e as praias que a gente fazia, a nossa atividade de pesca, foram tomadas, né? e não só, não só os barcos, como os turistas também ficam nadando, o peixe não encosta, o horário da tarde da gente ir, tem turista ainda vendo o pôr do sol, e fica difícil, então acabou que nós pescadores também tivemos que nos adaptar à, à realidade, né? e a fazer o, o passeio de barco também. Então a gente, na realidade, nós fazemos o, a dupla atividade. Nós ficamos na pesca e no momento que não estamos na pesca, nós vamos para fazer o passeio de barco com o turista, entendeu? Só que tem muitos pescadores que Passa não nada. trabalham com, com turismo. A gente não, eu e meu pai ali, a gente já trabalha com turismo também, entendeu? O que que rende mais, a pesca ou o turismo? Ah, hoje é o, hoje é o turismo, mas um complementa o outro, né? Um complementa o outro. E a gente não consegue viver hoje sem os dois, nós temos apoio da colônia, o governo também dá o apoio, a prefeitura tem dado apoio a gente, né, e assim a gente vai vivendo. Qual é o teu nome completo? Alberto dos Santos Faria. Qual é o teu apelido Alberto? Eu não tenho apelido, é Alberto mesmo e ele é Beto. Beto Farias? É. Você autoriza a usar a entrevista na internet? Tranquilo, pode colocar. Somos todos moradores aqui mesmo. Meu pai mora aqui em cima, aqui, ele mora aqui em cima. Eu já moro na entrada de José Gonçalves, né? Hum. Mas ele ainda mora aqui. Ele Não é vizinho é... do seu Dagil? Hã? Vizinho do seu Dagil? Praticamente sim. Ainda somos re um ainda da, da, da antiga Vila de Pescadores ainda. Qual é, você chegou a conhecer, não, tu não viveu a época de, da Vila de Pescadores, não, né? Não, não, não, só ouça as histórias, mas eu ainda peguei um, uma parte da fartura ainda da, da sardinha ainda, entendeu? Agora a parte... sardinha acabou, né? Hã? Sardinha agora... Ah, acabou, do bonito, eu ainda vivi um pouco ainda da, da, do, do arrasto de praia ainda, entendeu? Do arrasto de praia. O Cerco de Praia. Hoje ainda são duas famílias que fazem o tradicional arrasto de praia, né? Que é a nossa e a família aqui de Pinho de Benoni. Né? São as hum. duas famílias. A gente faz na Zeda e eles fazem lá no João Fernandinho. Entendeu? Quando é que tu faz a... Na realidade não, não tem hora. É a gente se reúne, cisma e vamos, entendeu? Entendeu? Às vezes a gente tá sem peixe porque a nossa, a nossa base da alimentação é o peixe, né? A gente tá sem peixe em casa, vamos lá dar um lanço, lá cercar, pra gente levar um peixe pra casa. Aí reúne, aí vem até pessoas que têm outro serviço, vem pra ajudar, a puxar e acaba levando o peixe pra casa. Quando vem fartura, aí a gente passa e vende para o pessoal. Entendeu?